a região vizinha de Mordor, cujos moradores eram aliados de Sauron. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Kand, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 e a leste de Rara de Próximo. Os Homens de Cand incluíam aqueles chamados de Varyags. O significado do nome Kand é desconhecido. É, junto com Mumak e Varyag, uma das poucas palavras conhecidas das línguas dos lestenses e aliados de Sauron. Uma possível explicação, porém, está na palavra Cand, que se escreve assim como Cand lá da Terra-média. De várias línguas interrelacionadas do sul da Ásia, que significa reino ou terra. A existência dessa palavra pode não ser mais do que uma estranha coincidência, mas a adequação de seu significado para um reino distante ao sul da Terra-média é impressionante. E o uso de línguas reais como base para nomes de lugares é uma característica comum da obra de Tolkien. Pouco se sabe sobre os Váryags de Kandi no geral. Não está claro se Varyags é sinônimo de Homens de Kand em geral, ou se são um grupo específico ou tribo desses Homens. Registros em Gondor mencionam Homens de Kand e sabe-se que a terra de Kand era habitada por Varyags. O nome Varyag vem da própria língua desconhecida desse povo, e não é diretamente interpretável. Existe, no entanto, uma potencial fonte histórica real para esse nome, pois foi usado para um ramo oriental dos vikings que percorriam os rios ao norte do Mar Negro. Não está claro se Tolkien foi influenciado por esses Varyags da vida real, mas se ele foi, então o nome descende do nórdico antigo væringjar, pensado para significar algo como Aqueles que Juraram Servir. O nome Varyags aparece apenas no contexto da Batalha dos Campos de Pelennor. Os Anais dos Reis e Governantes mencionam apenas os Homens de Kandr que se moveram contra Gondor na Terceira Era. Na Terceira Era, os Carroceiros Lestenses estavam se espalhando para o sul além de Mordor, e estavam em conflito com seus vizinhos mais ao sul, os povos de candy Mais tarde, Sauron conseguiu uma paz e uma aliança entre os Carroceiros e os povos de Kandr e preparou um ataque a Gondor, que deveria ser feito ao mesmo tempo pelo Norte e pelo Sul. Em 1944 da Terceira Era, os Carroceiros e os Homens de Kand reuniram um grande exército na costa sul do Mar de Rô, e se moveram o mais rápido que puderam ao longo do lado norte das Ere de Lithu. E derrotaram o exército norte de Gondor em uma batalha ao norte do Moranon, e mataram o rei Ondor e seus dois filhos, Artamir e Faramir. Depois, eles perseguiram sobreviventes do exército do norte de Gondor no norte de Ithilien, derrotaram a retaguarda daquele exército e mataram o um novo comandante, Minotar, filho da irmã do rei ondorer Eles acreditavam que haviam derrotado Gondor, tendo montado um acampamento e festejado. Mas Rearnir, o Capitão do Exército do Sul, que havia destruído o Exército de Harad, que cruzou o Poros, mudou-se para o Norte com o Exército do Sul o mais rápido possível. Reuniu o Exército do Norte de Gondor em retirada. Derrotou os Carroceiros na Batalha do Acampamento e levou os inimigos sobreviventes para os Pântanos Mortos, onde grande parte deles pereceu. Durante a Guerra do Anel, os Varyags lutaram na Batalha dos Campos de Pelennor em 15 de março de 3019 da Terceira Era. Eles foram mantidos em reserva em Osgiliath, junto com exércitos de lestenses e sulistas. Após a morte do Rei Bruxo, eles foram enviados para o campo de batalha por Gothmog. Suas fileiras estavam entre trolls e orques quando os cavaleiros de Dol Amroth correram e os expulsaram. Não se sabe se Kand foi alguma vez conquistado pelo Reino Reunido de Arnor e Gondor ou se eles permaneceram independentes.